A abacate, vitamina rico em lipídios. O abacate frequentemente é apontado como um vilão na dieta, principalmente devido ao seu alto teor de gordura. Mas a fama é infortuna, som injusta, o abacate sozinho não vai engordar. De fato, embora a maioria das frutas seja rica em carboidrato, o abacate é rico em lipídios. Se você está gostando do conteúdo, fica comigo até o final do vídeo. Meu nome é Rogério Cidson Lazo. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar um joinha. Vamos lá, gato. Contém vitamina A, complexo B, com alguns minerais como ferro, cálcio fósforo, eles são ricos em vitamina E e C. Esse poderoso antioxidante ajuda a promover a saúde dos dentes, gengiva e protege os tecidos do corpo contra dano oxidativo. Se, são, se vocês gostaram do conteúdo, gente, se inscreva no canal, deixa um joinha, comente, compartilhe com um amigo. E até o próximo vídeo. E fica todo mundo com Deus!